rapaziada do canal, beleza? já se inscreve, deixa o like ativa o sininho de indicação sempre para receber os vídeos vamos parar de rodação e vamos nessa rapaziada, já se inscreveu? deixou o like, ativou o sininho de indicação vou ensinar a fazer esse foguetinho aqui ó, esse foguete, muitos pedidos para ensinar a fazer ele vamos embora para o tutorial vou caçar um outro lugar que aqui, maneiro aqui, para ensinar a vocês é isso aí, rapaziada. Vamos fazer aqui entre esses guindagens aqui. E dá pra fazer um foguete aqui na moral. Só, só tirar esse bloco daqui. Fazer bem aqui no meio. Aí o seguinte é parte você faz, rapaziada. Você vem aqui. Né? Vou fazer um branco com preto. Ou você escolhe a cor da sua preferência, né? Aí você bota três assim. Pula dois. a tartaruga tá me atrapalhando. Você dá uns tapas nela para sair da frente. Pulou dois, bota mais três. Bota mais dois. E aqui você bota mais três. Aí você faz a mesma quantidade que ela. Dois. Três. E três. Fez isso, você já começa a levantar, rapaziada. Ó, levanta sete a partir dessa marcação. Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Entendeu? A partir dessa marcação preta que tu faz de início tu levanta 7. Aí tu já vem tampando, rapaziada. Até 7 de altura. Vem tampando. Na moral, bonitinho. Até ficar com sete de altura. Rapaziada, lembrando que eu não fiz, eu não fiz gravei vídeo no.. Na virada do ano, porque vocês estavam em festa e eu não queria. Postar vídeo logo na virada do ano Também eu tava em festa aqui em casa Eu não tive tempo também não, rapaziada Entendeu? Mas já vai se inscrevendo aí, deixando um like Dia 28 de janeiro Agora a live vai voltar com força Entendeu? Eu tive uns probleminha aí com Com, com o celular Entendeu? O celular velhinho que eu usava para ver o chat de vocês Pra ver as conversas de vocês deu ruim, então eu não, tinha, eu não tenho condição financeira. Na época eu não tinha condição financeira de fazer um, Comprar um celular, né? Tava meio ruim. Mas hoje eu vou, esse mês, vou ver se eu dou uma apertadinha para comprar um telefone. Nem que for, nem que for usado para pra saber me ver as conversas de vocês. Entendeu? Aí vai ficar desse estilo aí, rapaziada. Ó. Ficou desse estilo aí, o que, que vocês vão fazer? Vocês vêm aqui ó e levanta aqui também. Ó. Levanta até uma altura razoável aqui. Deixa eu botar de dia aqui, rapaziada. Aí levanta mais sete aqui, rapaziada. Ó, dois, 3 4 5 6 7 para ficar numa altura boa e razoável para todo mundo aí você vai fechando aqui, rapaziada. Ó, Só fecha aqui. Aqui você bota 3. Aí do lado de cá você bota mais um 3 do lado de cá Você vai fechando. Aí você pode por dentro, como vai ficar o vazio assim por dentro? Você pode fazer qualquer construção, a casa, o que for por dentro, entendeu? Aí você levanta até sair de altura também de novo, ó. Aí levanta aqui, levanta do lado de cá, entendeu? Levanta todo do lado ou todo do outro, rapaziada Sem muita enrolação, sem muita perda de tempo ó. Levanta do lado de cá também pra vocês E já vai deixando um like aí, rapaziada Compartilhando o um vídeo com os amigos Sempre vai me trazer vídeo aí, rapaziada Vai ficar desse estilo aí, rapaziada, ó Aí aqui em cima você faz, você faz a mesma coisa. Ó. Você levanta 6 de, out... de altura. 3. Três. Ó, 3. 3. 4. 5. 6. Se você achar que tá muito pequeno, pode botar 7. Entendeu? Se você achar que tá pequeno, rapaziada Aí você fecha aqui E fecha aqui também Aqui é mais fácil porque é quadradão, entendeu? Aí você levanta 7 de altura Já que você, se vocês achar que tá pequeno Geralmente eu faço com 6, entendeu? Mas vou levantar tudo com 7 de altura para vocês verem Para vocês que não entenderam, essa parte aqui, que é quadrada, geralmente eu faço com 6, entendeu? Mas eu vou levantar com 7, para vocês entenderem que vai ficar maneiro. Vai ter essa visão aí mais ou menos. Eu sei que tá um pouco feio, mas o foguete vai sair a partir dessa figura. Se assim eu levanta. Sem muita perda de tempo. Entendeu? E levanta o último aqui ó. Esse último aqui É a base principal ó, Você levanta ele 2, deixa eu ver 2, 3, 4 Levantou 4 Levanta mais 2 5, 6 Bota mais 1 um aqui em cima, 7 Levanta com 7 de altura Que tu vai precisar dessa base aqui Entendeu Aí você fecha aqui também para poder ter uma base aqui fez isso rapaziada vai ficar desse estilo aí ó. agora vamos montar o foguete foguete você vai levantar uma um bagulho aqui razoável aqui ó. você vai levantar um negocinho razoável aqui para farmar o bico mas eu acho que eu levantei alto demais Vai depender da altura, entendeu? É que você faz, bota, deixou dois assim, você vem, bote mais dois para baixo. Entendeu? Puxa um e bote mais dois para baixo. Para ficar assim, ó. Em dois em dois até lá embaixo, entendeu? Aí aqui você faz a mesma coisa, ó. Mais dois para baixo, mais dois para baixo, entendeu? Aí vai formando isso aí, ó. Só que no caso aqui, eu tenho que descer mais aquela parada lá, que ela ficou muito alta. Aí, eu acho que dessa altura aí dá. Aí você vem aqui, dois. Ó, puxa um pra frente, mais dois. Mais um pra frente, mais dois. Olha lá, ó. esse é o estilo que você vai fazer. Aí você vem aqui, mais dois. Só pra poder dar uma capturareada. Olha lá, viu? Aí você vem do outro lado e faz a mesma coisa, ó Ó, dois Olha dois Dois E dois Vai ficar desse jeito aí, você vai fechando assim, ó Entendeu? Olha Puxou do mar, se puxa do outro do lado de cá do mesmo jeito, ó. Eu sei que é preto o bagulho, mas dá para enxergar, ó. Dois. Dois. E mais dois, entendeu? Vai fechar o ângulo assim, você vê aqui. Faz do mesmo jeito aqui, ó. Dois. Ó, dois. Dois. Dois E por último, mais dois Olha ah lá Ficou assim? O que que tu vai fazer aqui, rapaziada? O que que tu vai fazer aqui? Tu vem aqui, sem muita enrolação Aí o que que tu vai fazer, rapaziada? Tu vem tampando aqui, ó Não aqui, aqui não tá aberto, tá vendo? Não aqui, entendeu? Aqui não vai fechar, não pode deixar assim, você só vai tampar que ela tá aberta aí você bota um aqui por debaixo e tampa, você vem tampando você vem tampando até embaixo ó. tampa para lado de cá Vai ficar desse estilo aí ó. tampa esse aqui tampa aqui entendeu então para o lado de cá você ficar assim aí aqui essas bordas, essas bordas aqui borda aqui essa borda aqui você vai retirando aí, vai formar uma borda assim entendeu essa borda que formar você deixa você faz a mesma coisa lá de cá é que eu fiz com preto muito escuro g desce Você tampa aqui assim do mesmo jeito. Ó. Você vai tampando em volta de tudo para formar essa borda aí Se só direito. Aqui que aqui ficou meio errado, olha lá. bem redondinho. Rapaziada, aqui você faz o mesmo jeito. Ó. Tira esses dois últimos aqui, entendeu? Vem aqui embaixo, aqui embaixo aqui, ó, e vem descendo ele aqui. fez isso aí você vem aqui ó, bota dois aqui e vai subindo até essa altura aí viu até essa altura aí ficou bom aí você vem aqui do lado de cá também faz a mesma coisa ó fez isso você vem sobe aqui assim até essa altura aí pronto Vai ficar desse estilo aí rapaziada ó Só que aqui em certos lugares aqui você preenche Preencher aqui pra ficar Certinho A ponta vai ficar desse estilo aqui tá preto demais E não... Não, não dá pra vocês perceber Eu usei um preto muito escuro vai ficar desse jeito aí a borda o que, que tu vai fazer aqui agora? aí aqui, geralmente tu pode meter uma janela aqui. Entendeu? Pode botar uns preto assim, ó. Pra dar uma encotareada. Entendeu? Se vocês quiserem meter uma janela aqui, vocês metem uma janela aqui, ó. Faz a mesma coisa do outro lado. Entendeu? Pode deixar uma janela aqui. Ou mais em cima, entendeu? Ah, não quero aqui, bota mais em cima. Viu? Se não quiser a janela aqui, você tira ela daqui. Tô dando dicas se vocês quiserem fazer alguma coisa por dentro. Uma janela, alguma coisa por dentro. Tira ela daqui bota ela aqui mais em cima aqui, ó. Entendeu? Deixa eu botar de dia aqui, rapaziada, que tá me atrapalhando no estado de a janela vai depender da altura que você queira fazer. A, a, a, o, seu, o seu negócio por dentro. Aí você vem aqui para botar a janela aqui no topo. Vou botar no topo que nem no outro. Para ficar parecido. Tá aqui no topo pra ficar parecido pra vocês ver que ficou a mesma coisa do que o outro aí. Aqui ó, eu vou fazer que nem o outro aqui. Eu vou fazer aquelas, aquelas abas dele. Calma aí. Aí voltando ao assunto, aqui rapaziada. Eu tive que dar um pausa pra fazer um negócio aqui. Se bota aqui ó, vou quebrar aqui de novo pra vocês entenderem. Você bota um aqui, ó. Ó, no final, deu e deixa um branco. Chega aqui, você faz a mesma coisa. Ó, entendeu? Aí você vai fechando assim, ó. Ó. No caso, eu vou fechar assim, ó, três. É que eu tô fazendo, eu fiz com preto. Deu, eu fiz com preto e fica meio estranho, parece que não tá não é a mesma coisa Você fecha aqui Fecha em forma de triângulo Assim, ó tá vendo? E do lado de cá você fecha a mesma coisa em forma de triângulo Um triângulo menor Entendeu? Ó, ó. Três e um em cima, entendeu? Aí você faz a mesma coisa dos outros lados ó. Fecha em forma de triângulo E, um tri e dois triângulos em volta um do lado e outro do outro olha lá viu? cadê esse estilo aí? você faz a mesma coisa aqui ó, forma de triângulo e uns dois triangulinhos do lado, entendeu? vai dizer que é a borda do foguete, alguma rasa, alguma coisa, né? aí aqui ó, aqui embaixo aqui você faz isso aqui, rapaziada ó. É isso aqui como, como posso dizer pra vocês Isso aqui você faz assim né? Bota um aqui. aqui Não, aqui em cima Aqui, porra, é isso Aqui em cima, aqui, ó Faltando um espaço ali, dos que vocês estão vendo O que, que vocês vão fazer? Vão pular um Pra frente, deu dois Dando dois, você faz a mesma coisa Pular mais um 3 deu 3. Você vem aqui, pula só mais um 4. Nesse 4 aqui, você desce 3. É uma Você desce 3, desce 2, né? Depende do seu nível. Aí você bota um aqui, né? Botou um aqui, Bota mais um aqui, ó. Fez isso? Você desce um e bote mais um pro lado de cá. Ó. Aí você desce aqui um aqui, ó. Forma um triângulo. Isso aqui é, rapaziada, para fazer tipo um tubo. Você faz a mesma coisa do canto de cá. E forma um triângulo aqui. E aí aqui embaixo, para não ficar quadrado aqui no meio, você checha também, ó. Entendeu? já formou um tubo do foguete vocês podem ver aí que eu fiz ele preto entendeu mas tem várias outras fogas aí você faz a mesma coisa do lado de cá eu vou dar um pause aqui para fazer dos outros lados vou mostrar ele pronto pra vocês é isso aí rapaziada voltei já tá finalizado aí para terminar de finalizar por vez, você vem aqui de fazer o inventário Pega um vidro desse aqui, vamos vou usar um vermelho E no caso aqui, eu vou usar um amarelo Olha mapa com o amarelo para finalizar uma outra coisa que eu tinha que finalizar há muito tempo Aí você vem aqui, ó Bote um aqui Bote um aqui Entendeu? Para fazer a porta para ficar melhor, rapaziada vocês vem aqui, ó Pega um botão da, da da sua cor da, da sua preferência entendeu tirei e bota os botão aqui ó. ó aí ele ficou assim rapaziada ok? só que aqui no caso aqui ele tá é um foguete preto entendeu ó lá. foguete preto e, e é maior ele é maior do que o outro que, que, eu, que, que eu fiz O primeiro que eu fiz, entendeu? A o outro é isso aqui, ó Vou te mostrar Aqui, é como vocês podem ver Esse aqui é um pouquinho menor Só que é mais detalhado, entendeu? Como que ele é menor, ele é mais detalhado Com um poucos acabamentos Falta algumas coisas, entendeu? Tipo, a janela que eu não botei Entendeu que eu tô botando agora Entendeu? Como que ele é menor, ele é mais detalhado pode ver que ele tem três bondas de janela ele é mais detalhado ele é menor o outro é mais alto e mais comprido tá vendo é isso aí rapaziada eu vou ficando por aqui agora eu vou jogar um sobrevivência vou ficar por aqui fique com deus um ótimo dia Vou ficando por aqui e fui.